E aí, Clãzinho, tudo beleza? Como é que estamos nessa noite de hoje, dia 8, domingo, né? Essa live aqui que se a gente esperar 62 horas, vocês vão ver que vai dar tudo certo. <risos> né? Só vai ser 72 horas, Clã, vocês sabem qual que é, o... qual que é a mentira que o pessoa sempre se conta pra tentar empurrar pra frente esse negócio. Mas o que eu quero pegar e falar com vocês aqui, que na verdade eu vou falar pra vocês, eu ia fazer o vídeo, até vou colocar aqui, então vou mostrar pra vocês, vou mostrar aqui pra vocês na tela o que eu tinha aqui separadinho, tá? Eu ia fazer esse vídeo hoje, olha aqui ó, chamada a implosão patriota, né? Que é tipo, que tá dando uma briga de um lado com o outro. Daí eu resolvi fazer essa, peguei as fotos das manifestações que teve lá da Dilma, que era mais fácil porque tinha muita imagem esparramada e o pessoal tá tratando como se isso aqui, não, não tipo se as manifestações... Um, bolsonaristas, vamos chamar dessa forma para ficar mais fácil, essas manifestações de 2023, não tivessem nenhum precedente. Se liga, ah, não, não, aquelas manifestações do Black Bloc quebrando o, o, tudo que eles encontravam pela frente, lá pelos 20 centavos, não teve. Manifestação para empichar Dilma, não teve. Né? Não teve esse tipo de coisa. Olha, tem umas outras imagens aqui, mas beleza. É, o que eu quero pegar e comentar com vocês... É justamente sobre boa parte da hipocrisia que está tendo da esquerda em chamar essa galera de terrorista, uma vez que claramente a própria esquerda tem essa, esses posicionamentos que também podem ser considerados terroristas, em grande parte, quando você vai ver os grupos que são apoiados pela esquerda, como eles atuam, né? e a gente vai vendo cada vez mais um uma, um posicionamento ou de infiltrados um movimento de direita né, que eu não vejo o libertarismo como direita eu vejo o posicionamento do libertarianismo como apolítico e uma vez que exista política o posicionamento um posicionamento prático dele é antipolítico e não gradualista não participante da política né que no final uh, se torna aquele negócio ou é um bando infiltrado ou essa galera é retardada para um caralho então, se pergunta isso esse pessoal tem problema na cabeça, porque invadir justamente o Brasília fazendo o que fizeram... Tipo, se ficassem lá na frente... Ó, oh, meu celular travou aqui, o que houve com o celular? Um minutinho, Deu, voltou. Se simplesmente o pessoal pegasse e fosse, pro... fosse ficar ali na praça, na volta, não encostasse em nada, né? não mexesse em nada... Não teria metade do que está sendo usado como justificativa para essa intervenção do Distrito Federal que o Lula assinou hoje. E essa intervenção ela já dá um, digamos assim, uma prerrogativa para qualquer outro tipo de intervenção. Olha só, invadiram, tocaram fogo em Brasília, não sei o quê. Tipo, falam que tocaram fogo não fizeram nem uma fogueira São João de direito, uma beleza. Ai, tocaram fogo em Brasília, trágico, trágico. E o pessoal vai ver o que fizeram. Agora, basicamente, foram para cima de todo o Distrito Federal, toda aquela região, para retirar os poderes do, do governador eleito no local sobre a segurança pública. Ah, for você está reclamando que o governador não tem mais poderes? Não, não é essa a questão. O que eu estou dizendo é, isso aí está sendo utilizado como pretexto para que a federação possa intervir em qualquer estado que não cumprir os mandos e desmandos da federação sobre o que tem que ser feito sobre esses protestos. Né? Isso é óbvio. O pessoal estava mexendo com quem estava na frente do quartel? Ah, ainda não, tinha uma coisinha que outra um negocinho que outro, mas estavam tudo tranquilo agora eles pegaram e tiveram a de e dizer, não, agora a gente vai intervir em tudo ah, você é governador do, do estado tal e não fez isso ah, nós vamos ter que assinar um documento aqui intervindo no seu estado para poder trazer a paz e a ordem veja só, a gente não pode deixar esses criminosos esses terroristas, né, quando a esquerda faz a mesma coisa e der manifestação qualquer um que é contra a esquerda faz, é terrorismo né? não pode deixar esses terroristas aí Uh, solto. Então eles vão fazer o quê? Vão intervir, vão aproveitar essa intervenção, vão coletar provas para fazer um inquérito lá na frente, caçar pessoas-chaves, talvez até caçar um governador, entendeu? Caçar um deputado, se for o casal, ah, deputado... eu acho que esse deputado aqui tava, tava envolvido. Por quê? Porque aqui, ó, prova, prova, prova. Nós estamos falando de prova, prova, prova, prova, prova. prova. O inquérito é a prova. O inquérito é a prova, foda-se. A gente abriu o um inquérito aqui é a prova. Ele tá envolvido. E pronto, isso vai ser utilizado para justamente pegar qualquer tipo de resistência que exista sobre o governo de esquerda aqui no país. Isso é de dúvida para vocês? Eu já estou pegando e falando para vocês, isso faz tempo. Desde o tempo que galera tipo Cogos fez aquele protesto da nossa vida de volta, eu já falei para vocês, protesto não serve para mudar... Porra nenhuma. Ah, mas for, o protesto X aconteceu em tal lugar e daí Y ocorreu, o protesto uh, pelo impeachment da Dilma derrubou a Dilma, então o protesto funcionou. Não, isso é uma forma burra de pegar e ver os fatos, porque simplesmente não há uma ligação direta entre um protesto e aquilo que ocorre. O protesto ele vai ser inserido numa narrativa e essa narrativa vai servir como uma justificativa, vamos colocar dessa forma, para o pessoal fazer alguma coisa. Não é o protesto que tirou a Dilma, né? foram o pessoal lá se organizando, uma manobra política para pegar e conseguir ter um peso para isso. Porque não era só também dois, três deputados que falaram, oh, tem que dar impeachment na Dilma, né? Não é só isso. E da mesma forma, não é um protesto que fosse feito aqui no que fosse feito aqui no, aqui no Brasil, né? em Brasília em específico, que, ah, vamos protestar aqui, se a gente protestar, sei lá, em favor do impeachment do Lula, vai ter os mesmos resultados que o protesto em favor do impeachment da Dilma. Não é assim que funciona. O pessoal tá numa cabeça que tipo, é só ficar mugindo, pastando na frente dali do negócio, que vai mudar alguma coisa. Daí resolveram até a brilhante ideia de invadir Prédios públicos, vai dizer assim: vai ter um monte de gente passando não, não houve uma invasão, houve uma ocupação pacífica, o pessoal deixou entrar essas coisas. Não tinha que ter pisado lá dentro. É claramente uma armadilha. O pessoal já estava esperando um 6 de janeiro, que, para quem não conhece, a invasão do Capitólio, o pessoal entrou pacificamente lá, só que daí pegaram e disseram que foi um, um ataque terrorista no negócio negócio. Né? Eles já estão querendo isso daí. Para quê? Para justificar intervenção federal. E, os, e o pessoal ali tá é, protestando em favor de intervenção federal de e não sei o quê, e não notou que é justamente isso daí que vai pesar em cima de vocês. Só que pelo governo Lula. É simples. Entendeu? É simples. A única coisa que dá para vocês fazerem para evitar o Estado, né, não é ficar protestando para que o Estado mude. Isso, na verdade, é burrice. Isso é tu tentar mudar o sistema, é tu tentar pegar e usar... Um, de estruturas assim, daquelas que te agridem, pra tentar pedir que elas te agridam menos. Cara, não é assim que funciona. Tu tem que atuar de forma que o Estado não intervê na sua vida. Ah, quer dizer que a gente vai conseguir pegar e fazer o Estado não intervir 100%? Óbvio que não. Ele vai sempre atrapalhar. Tu tem que agir de forma que a política, que votar ou qualquer, coisa, qualquer atuação política, não faça diferença na tua vida. Quer dizer que a política não faz diferença na tua vida? Faz diferença. Só que tu não pode investir os teus recursos tentando mudar uma coisa que não está no teu controle. Entendeu? Da mesma forma que tem gente gastando dinheiro pra caralho, metendo uh, dinheiro em ir pra Brasília, pra protestar, tipo, imagina, galera saindo lá de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, né? Goiânia até perto, mas São Paulo, essas coisas, pra ir protestar, achando que isso vai mudar algo que isso vai causar uma grande reverberação. Cara, isso vai mudar sim, vai aumentar a pressão da bota no teu pescoço. Isso eu já ando falando pra galera. Mas não, tem um monte de empresários se descapitalizando, jogando dinheiro pra fazer churrasco pra manifestação, pegar e ajudar a manifestar essas coisas, que no final, tipo, pra fazer essas... Essa, essa, não tô dizendo na frente dos quartel e coisas do gênero, até se daí é menos pior dos casos, é simplesmente o pessoal perdendo tempo. O foda é que o pessoal daí dá motivos, dá munição pra esquerda, vir e ferrar essa galera. Isso é óbvio que dá problema. E tem muita gente gente que, em vez de pegar e se preparar, ah, meu Deus do céu, olha só, eu tenho que me preparar de alguma forma, vou fazer, sei lá, uma holding familiar, vou fazer isso, vou brilhar meu patrimônio, vou mudar do Brasil, vou liquidar o que eu tenho e sair, não, o pessoa está se descapitalizando, está deixando cada vez pior a sua própria situação, e agora, com essa tamanha segurança jurídica no Brasil, vai ficar cada vez mais difícil para essa galera sair, tenta vender, por exemplo, um imóvel rápido, ou uma empresa rápido, não vai conseguir, vai ter que vender a um preço de uma banana, Ná? Porque a situação está cada vez mais piorando. A situação que eu vejo é que desde que o Lula pegou e foi eleito no segundo turno, já era questão de pegar e começar a apostar contra o Brasil. Né? Eu já estou apostando contra, faz deixa eu ver pelo menos um tipo assim, mentalmente contra né? Já faz anos, mas é, colocando meu, meu dinheiro onde é que estão tá, as minhas ideias, já faz pelo menos uns seis anos. Entendeu? Então, o que acontece? A gente tem uma situação que é claramente problemática para essa galera, que eles não entendem como é que funciona, eles não entendem o que, que está ocorrendo e o que, que eles estão fazendo para ajudar o Estado a se expandir e ir contra eles. É simples. Tu teve já que era o tema da live que eu queria fazer, que era a implosão bolsonarista, que é o quê? Eu pensei o seguinte, quando a gente quando estava falando com a Sara lá em abril, eu pensei que o Lula ia ganhar por pouco, menos de 2%, isso aí ia causar uma um puta protesto e uma canibalização da esquerda, ou da direita, desculpa porque a direita eu pensei que eles iam ficar de outubro até janeiro, um apontando o dedo pra cara do outro, dizendo que é o seguinte ah, eu peguei e votei no mito você, uh, e fiz campanha, e você só votou no mito, então eu sou muito mais patriota que você, você é um merda né, e a culpa do Lula é sua, ou ah, você aqui sei lá, você pegou e não fez tal coisa, você pegou e fez campanha pro mito, mas você não estava lá no protesto de atal, que eu estava então você que fez campanha não fez o suficiente você teria que ter investido mais Então sempre se torna essa questão que tipo A culpa que não deu certo é que você não apostou mais É que você não investiu mais É que você não foi atrás mais do negócio E o pessoal pegou, não fez isso daí No, no tempo que eu pensei que queriam fazer Só que daí agora, no 1 de janeiro, começou Começaram a falar que, ah, Fulano é falso cadeirante, Fulano de tal, não sei o que, é isso, tal coisa está acontecendo. Daí os caras começaram a criar uma realidade paralela dentro do, do WhatsApp, que é tipo, ah, não, veja só, saiu no Diário Oficial da União um documento, dia 2 de janeiro, assinado pelo general Heleno. Então o general Heleno já é o vice, o Bolsonaro está em governo de exílio, o Lula não assumiu, é tudo fake, né? E no final, eles fizeram tudo isso, e tu vai ver o que é o um documento, é um documento que foi assinado dia 30 de dezembro, sendo que ele tava lá sobre segurança institucional, que não é como vice, não assinou como vice, assinou como ministro, e, <risos> e é uma coisa nada a ver. A coisa que eles fizeram é, tipo, pegaram a data, correram tudo para baixo, viram a assinatura, pronto, ganhamos, clã. É essa ideia, tipo, ganhamos, patriota, vencemos 72 horas, aconteceu. E daí o pessoal começa a fazer essas fanfics, começa a distribuir isso daí no... no no WhatsApp, coisas do gênero, e daí os patriotas que estão em uma crise por negação, por começar a notar que, pois é, o Estado é aquilo que os ancaps falam o tempo todo, né? O pessoal começou, puta merda. O bom é que teve gente que pegou e ficou gastando tempo sendo gado, né? Ah, votando, militando, colocando as coisas, quando não deu certo, o pessoal, pera, não deu certo. Então aquilo que eu achava que era, não era. O pessoal daí tomou uma posição de que Vamos dar um passo pra trás e entender o que está acontecendo. E daí teve gente que começou que antes estava puta comigo por basicamente zombar da cara do gato, porque não, não tem o que fazer, não dá pra tu usar razão como militante político. É uma, é uma perda das suas faculdades mentais, né, tu tentar fazer isso. Eu fiquei só zombando. Agora a galera pegou e começou a entender, pô, era isso que o Fur tava zombando, era isso que era a zoeira, era isso aqui, não é que era contra, digamos, a intenção, é contra o próprio método. É, é essa que é a loucura.